Vamos respirar. Você pode assistir ao Balanço Geral manhã de hoje no Play Plus, no seu celular, computador ou tablet. Baixe agora mesmo o Play Plus, acesse playplus.com. E eu espero você lá no Play Plus também, tá? Agora você que mora no interior do estado, fica com a sua programação local. Nós do Rio e da região metropolitana continuamos com as notícias do Rio de Janeiro. E olha, não esquece, hein? Pipoca preparada, família toda junta, família toda para ver a Fazenda 10, todo mundo junto. Mas até lá, RJ no ar com meu amigo Gustavo Marques. Obrigada pela sua companhia, Gustavo. Beijo. Bom dia Rio de Janeiro, bom dia nossa querida Aline Pacheco, agora vai descansar, vai ficar sossegada e nós vamos seguindo aqui com o nosso RJ no ar até as oito e meia da manhã. Eu, você, você e eu juntinhos aqui, tem muita notícia acontecendo agora aqui no Rio, mas antes de mostrar aqui o nosso helicóptero ao vivo e tudo mais... Ficou bonito, hein, rapaz? Olha aí, ó. O nosso novo grafismo ficou lindo, gostei mesmo. 7,28, até o relógio ficou maior ali, gostei. Bom, um homem morreu e o outro ficou ferido durante um tiroteio no Morro Chapéu Mangueira no Leme. A história é a seguinte, isso segundo testemunhas. Policiais militares teriam confundido um guarda-chuva com um fuzil